Vamos abordar agora a celulite. Eu vou falar sobre cinco dicas que irão te ajudar a amenizar essa questão da celulite que tantas mulheres têm. E aí você vai entender, através desse nosso podcast aqui, como se livrar das celulites. Porém, antes eu tenho que dar essa informação aqui, que a celulite é uma condição que ocorre quando o tecido adiposo, que é a gordura, e sobre a pele é empurra, empurrada contra o tecido conjuntivo, criando uma aparência irregular e nodular na pele a famosa casca de laranja ou casca de tangerina. Embora possa ser bem difícil eliminar por completo, mas existem estratégias que são justamente estas cinco estratégias que eu vim aqui para poder trazer para vocês. As meninas aqui da mesa estão tá tudo felizes, né? Quer dizer que está todo mundo com seu celulite, mas vamos lá. Vamos ao que importa. Primeira coisa, ou a primeira, é manter-se hidratado ou hidratada. Beber água suficiente é crucial para manter a pele saudável e hidratada. Desde pequenininho, nossas mães, nossas avós, nossos familiares sempre falam bebe água, bebe água. É justamente isso, é para você manter a sua pele hidratada. A desidratação pode tornar a celulite ainda mais visível. Ah, mas professor, como é que eu vou saber que eu estou desidratada? Pois a pele vai ficar mais fina e menos elástica. Então você tem que tentar pelo menos beber aí uma média de 5 copos de 300 a 400 ml por dia. Claro, isso aqui eu estou falando genericamente. O ideal é que você procure um médico para você conversar com ele e ele vai te explicar quais seriam as medidas necessárias para cada um. Depois eu vou falar também sobre isso. Eu vou trazer isso aqui porque quando meus alunos vão treinar eu explico muito sobre a importância de se beber água nos momentos corretos do treino. Vamos à segunda dica para poder eliminar essa celulite, tá? Manter uma dieta saudável, você tem que manter uma dieta saudável e equilibrada. Pode ajudar a diminuir a aparência da celulite, sabe? Você com uma dieta com menos gordura, menos embutidos, menos produtos com alto teor de processamento, ela vai te ajudar a melhorar a aparência da, da celulite. Então, certifique-se de consumir uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, incluindo frutas e vegetais frescos, grãos integrais, proteínas magras, gorduras saudáveis como abacate, azeite de oliva, né? Você também tem o salmão. Então, tem sardinha de alto mar, não é aquela sardinha pequenininha. Ah, mas professor, como é que eu vou saber qual é a sardinha de alto mar? É a sardinha portuguesa. Chega na feira ou no lugar onde você compra na peixaria e você pede o que era sardinha portuguesa, aquela sardinha maior. Como é que eu vou saber qual é a sardinha portuguesa, professor? Eu digo que eu sei o que é a sardinha portuguesa ou a de alto mar porque ela tem um tamanho maior. Ela é maior. Ela não é aquela sardinha pequenininha. E essa sardinha é alta fonte de proteína e de ômega também. Então ajuda na hora do treinamento. Então eu, sempre que eu vou fazer um aporte maior de proteína para os meus treinamentos eu utilizo a sardinha de alto mar ou a sardinha portuguesa. Então, o primeiro é manter-se hidratado. Segundo, mantenha uma dieta saudável. Aí vem o terceiro, que aí é a nossa área que a gente destrincha. Né? E eu vou dar dicas, subdicas dentro do item 3. Pratique exercícios regularmente. Exercício regular pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir a aparência da celulite. Exercícios de treinamento de força também podem ajudar a tonificar os músculos da pele, melhorando a aparência da celulite. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas quais exercícios que eu tenho que fazer? Vamos lá. Você tá, nós estamos tratando aqui, né? todos nós concordamos que nós estamos tratando aqui de glúteos, de bumbum, de coxa. Então nós temos que trabalhar membros inferiores. Membros inferiores. Vou começar para quem treina em casa, depois eu vou falar na academia. Quem treina em casa pode começar fazendo exercício de agachamento simples. O agachamento simples você basta ficar em pé com os pés paralelos, à largura do seu quadril ou do seu ombro... De preferência, coloque uma cadeira atrás de você. Tá? E aí você vai sentar na cadeira e ficar de pé Sentar na cadeira e ficar de, de pé Professor, faço quantas séries, quantas repetições Claro, isso aí vai depender do teu nível de treinamento Da tua aptidão física, do tempo que você treina Mas uma coisa, pelo amor de Deus Que eu vou pedir a vocês para tirar essa ideia de 3 de 10 é, Não, esquece isso Então o que, que você que está fazendo? Vamos lá iniciante iniciante Que vai fazer esse exercício que eu acabei de falar Do agachamento básico utilizando uma cadeira você vai fazer de uma a duas séries do máximo de repetições que você conseguir fazer com segurança. Ponto. Agora, quem for intermediário pode fazer de três a seis séries, de três, podendo chegar a seis séries do máximo de repetições seguras para você. Quem for avançado pode fazer de seis, podendo chegar até dez séries, Olha só, do máximo de vezes que você conseguir fazer o exercício. Eu falo isso, eu bato nessa tecla sempre para todos vocês. Por quê? Esse tipo de exercício vai ajudar as suas coxas e seu bumbum. Estou dando um exercício quase que completo. Mas vamos lá, tem outro exercício também, apoio quatro apoios, onde você vai ficar na posição de quatro apoios, joelhos apoiados no solo, ambas as mãos paralelas, os joelhos também, você vai estender a sua perna direita e vai fazer um movimento de subir e descer com a perna esticada, subir e descer, subir e descer, contando, aí você tem que contar, então você vai contar quantas vezes você conseguiu subir e descer a perna, subir e descer a perna, exemplo, você conseguiu fazer esse movimento por mais de 15 vezes, então se o lado direito fez mais de 15 vezes, o lado esquerdo tem que fazer a mesma quantidade, entenderam? Todos vocês entenderam? É só isso, esses dois exercícios estão de bom, de ótimo tamanho, para que você consiga é, diminuir a aparência da celulite. Você vai, dar, vai recrutar um alto volume sanguíneo para essas regiões. Agora, se você está na academia, professor, estou na academia e eu quero fazer para... Vamos lá, não tem muito o que fugir. Vamos, vamos começar com a barra leve, a solta. Eu falo barra leve, não, barra solta. Vai colocar a barra, vai fazer agachamento. Professor, não consigo fazer agachamento com a barra nas costas. Então, você segura é, num TRX, numa corda e você faz o agachamento na sua academia. Professor, na minha academia tem um REC Machine, tem outras mas depois eu vou falar sobre essas máquinas aí mas não nesse né, agora, mas depois mais pra frente, na outra parte do nosso podcast eu vou falar sobre essas máquinas. Mas vamos lá, se você tem um REC Machine faz no REC Machine. Se você tem uma outra máquina, faça numa outra máquina. Se você tem um agachamento pendular, faça no agachamento pendular. O importante é que você agache bastante, agache muito. A ah, eu estou na academia, minha série é 3 de 10. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que conversar com o teu professor e falar para ele que você não quer uma receita de bolo. Ah, mas eu fico sem graça de falar com o meu professor assim. Professor, eu não quero uma receita de bolo que todo mundo faz 3 de 10. É claro que você também não vai chegar assim. Eu estou dando um exemplo. Você vai chegar até o seu professor e vai falar com ele. Professor, é, eu gostaria de entender o porquê 3 de 10. Aí ele vai ter que explicar. Entendeu? Ele vai ter que explicar. Aí você sabiamente, vai falar o, se... vai falar o seguinte para o seu professor. Tá, eu entendi, mas ainda não compreendi. Por que 3 de 10? Ah, porque o livro da escola americana diz que você tem que fazer... Não, ninguém sabe quanto você vai fazer, então você tem que pegar o professor, pedir para ele te acompanhar e você vai fazer o máximo de repetições que você puder sem colocar o 10 na cabeça, entendeu? Isso é psicologia, você não vai colocar o 10 na cabeça e vai fazer o máximo. De repente vão sair 8 repetições, de repente vão sair 14 repetições e aí você vai estipular o número máximo de repetições que você consiga. Também tirando da cabeça número máximo de repetições. O número máximo é aquele que você consegue fazer. Tô tentando explicar de maneira rápida para você pegar o máximo de informação. Afinal de contas, isso aqui é um podcast, tem que ser rápido. Vamos lá, vamos à outra parte. Fez o agachamento? Qual outro exercício que você pode fazer? Você pode fazer exercícios para os glúteos isoladamente. Então você tem... Exercícios como elevação pélvica, que vai ajudar também a trabalhar bastante, vai aumentar o fluxo sanguíneo nessa região e vai te proporcionar aí uma circulação maior e melhorando a aparência da celulite. Então eu falei aqui, para quem é iniciante fazendo em casa, para quem é avançado e na academia, você tem as séries. Aí pode seguir a mesma série do iniciante. Iniciante de uma, duas séries, do máximo que você conseguir. Avançado pode ser... De duas a, ou de três a seis séries. E quem é avançado, não, intermediário. E quem é avançado pode ser de seis a dez séries. Eu garanto a vocês que vocês vão conseguir ter objetivos assim, é, seus objetivos solucionados. Mas sempre lembrando o mais importante de tudo. Antes de fazer exercício, tem que ter a liberação do seu médico. Valeu? Essa dica aí foi uma consultoria de primeira para vocês. Então vamos à quarta. Tabaco. Evite fumar, o, tabaxi, o tabagismo pode contribuir para a aparência da celulite, porque você fumando, ele vai danificar as fibras de colágeno da pele e prejudica a circulação sanguínea. Por isso que essas pessoas que são fumantes contumazes, aquela que usa muito cigarro, muito tabaco, tem uma pele envelhecida, porque o tabaco, ele consegue, ele consegue danificar o colágeno da sua pele. Então, minhas amigas, meus amigos que querem ter o tônus muscular, aquela aparência jovial, não que você não goste de ser, de envelhecer, claro, todos nós temos que envelhecer, mas o que eu estou tentando explicar é porque você não tem a necessidade de, de, de envelhecer de maneira que prejudique o seu corpo. Então, você tem que pensar o seguinte: se você quer eliminar a flacidez, se você quer eliminar a questão da aparência. E se você quer eliminar a celulite, acabe com o cigarro. Estou falando isso aí que eu sei que você fuma. Se você que, que fuma, você que gosta, vai olhar agora, vai refletir. Olha para o teu maço de cigarro que está aí do teu lado, ou perto de você, ou muitas das vezes até carregando no peito. Para e pensa, isso não me pertence mais. E aí você acaba com isso daí que vai te ajudar pra caramba e você vai ficar rejuvelhecida, rejuvenescido. Vai ficar bonito pra caramba, bonita pra caramba e ainda vai eliminar as celulites. Vamos lá, vamos pra quinta. Mantenha um peso saudável. O excesso de peso pode piorar a aparência da celulite. Portanto, manter um peso saudável é importante para evitar ou amenizar a celulite. Observar o que eu falei, o seguinte, mantenha um peso saudável. Ah, professor, mas qual é o peso saudável? Somente você, juntamente com o médico, poderão estabelecer o que seria o peso saudável para você. Lembre-se. Quando você troca a gordura por músculo, músculo pesa. Então, algumas pessoas tendem a ficar presas à balança, obcecadas à balança. Balança não significa praticamente nada, porque balança, para você poder fazer todo o composto correto, que é a pesagem, você tem que seguir alguns, alguns conselhos que eu passo para os meus alunos. Se você se pesa todo dia de manhã após ir ao banheiro. Então, você tem que fazer esse rito. Você vai ter que ter aquele horário após ir ao banheiro, aí você vai se pesar e você vai anotar aquilo ali, porque existem as variações, a variação de retenção de líquido, a alimentação. Então, tem uma série de fatores que podem, sim, alterar a balança. Então, não se prenda a balança, se prenda a medidas. As medidas que são... O mais importante para que você consiga é, de, de maneira real, maneira verdadeira. Vamos lá, tem um espelho aí na sua casa? Pega aquela roupa que não entrava em você, que não entra em você e tenta colocar. Tenta colocar a roupa. Não fique com vergonha, você não tem que mostrar isso para ninguém. Isso aí é seu, é seu. Então você não tem que ficar com vergonha. Pega aquela roupa que não dá, aquela bermuda, aquela calça, não interessa coloca, professor só prendeu aqui na minha coxa, não tem problema, pode colocar, já mandaram até aqui no chat dizendo que já aconteceu isso, de prender na coxa, é isso aí que eu quero, tenta colocar a camisa, e não deu, tá parecendo que é uma camisa de uma criança, não tem problema, agora bate foto, bate foto, isso, guarda essa foto, guarda essa foto, porque lá na frente você vai me agradecer. Porque você vai seguir o treinamento, vai seguir uma dieta. E aí, daqui a um mês, você vai tentar colocar. Opa, a calça já subiu, já não está presa na coxa. Não consigo fechar, mas já subiu. Ótimo, bate foto. A camisa já entrou, não consigo ter muito movimento. Então, você começou a perder medidas. Não foi peso, não está presa no peso ensina sim na medida. Até a hora que essa roupa que você gosta fica certinha em você. Ficar confortável em você. Então, aí sim, nós conseguimos é, atingir os objetivos que é manter um peso saudável. Quanto aos alimentos que mais geram celulite, não há uma lista definitiva, tá? Não existe. Não tem uma lista definitiva que diga que todos esses alimentos causam a celulite. Mas, no entanto, alimentos processados, ricos em açúcar... E gorduras trans podem sim contribuir para o ganho de peso e a inflamação, o que pode piorar a aparência, a aparência da celulite. Além disso, consumir alimentos ricos em sódio pode contribuir para a retenção de líquidos, tornando a celulite mais visível. Ah, mas professor, quais são os alimentos ricos em sódio? Sabe aquele macarrão instantâneo que todo mundo gosta, que fala que é rápido? Então, esse macarrão aí ele é riquíssimo em sódio. Então ele pode sim ainda aumentar a, a questão da sua celulite. Então é importante lembrar que embora a dieta possa desempenhar um papel na aparência da celulite, ela não é a única causa e não é possível eliminar completamente a celulite apenas com mudanças na dieta e nos hábitos com a vida saudável olha essa dica de celulite eu entrei assim fundo e trouxe para vocês cinco cinco pontos importantes primeiro recapitulando mantenha-se hidratado segundo mantenha uma dieta saudável terceiro pratique esportes regularmente exercícios físicos quarto Evite fumar. 5. Mantenha o seu peso saudável. Nós vamos agora para um outro assunto que me pediram aqui sobre biotipo, né? Biotipo, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Eu vou explicar tudo isso daí para você também entender e aí você conseguir amenizar seus problemas e atingir seus objetivos no nosso próximo podcast, que esse daqui está sendo dividido, por isso que eu estou fazendo essa chamada. Muito obrigado, peço você que se inscreva no canal, e se você quiser dieta, nosso nutricionista parceiro do canal está com uma dieta aí na promoção de apenas 20 reais, então entra em contato com ele, uma dieta na promoção de 20 reais, que você não vai se decepcionar, muito obrigado pelo carinho se inscreva no canal, se ainda não é inscrito dê aquele joinha e compartilha com aqueles seus amigos e aquelas suas amigas que têm seu lit, porque esse vídeo aqui ou esse áudio vai ajudar bastante até nosso próximo encontro, vocês não falam nada não, porque todo mundo quieto, eu falo sozinho isso mesmo